Tipo, a gente casa, foi casar e se casou lá na, na França, né? lá na cidade dele. lá. Hum. Tipo assim, é, na divisa da França com a, com a Bélgica. Quais são os russos diz? aí? O Mayakovsky, é o poeta russo, e o Tarkovsky, que é um. é tudo Ovsky, né? E um, é. é um. é um cinema. É um cara de maníaco que, eu tenho. Mas... Não, tá que ele tá é, ali, tem. Não, tem aquele. tem é bonzinho, né? Tem é aquele é bonzinho. <risos> cara legal, ele, ele tinha umas. ele tinha uma um jeito muito. ele era muito. como é que eu vou dizer? Reservado e tal. Então eu achei essa foto aí, falei, nossa, eu nem parece essa foto dele que é posando, saca? Né? Sim. O cara posando nem parece. Não, eu tô falando hoje em dia, né, cara? Hoje em dia as pessoas não param pra assistir nada. as pessoas não param pra assistir nem as coisas que elas gostam mais. É, né? Porque as pessoas que assim, elas conhecem e então... tal. Nem tentando pra nada. Tipo. É, tá um lance meio estranho que... mesmo, né, cara? É, só que em pessoa. Claro que tem algumas pessoas que ainda admiram acompanhar alguns artistas independentes e tal mas acho que essa geração que tá vindo é um lance mais da do, do geração TikTok que é mais aquele recorte do dia assim, uma coisa bem... É uma coxa de retalhos da vida, é. né? a vida virou um coxa de retalhos né? tipo, a galera não para pra ouvir nada, não para pra ouvir um disco uhum. E você hum. fu tá fumando cigarro? Cigarro, cigarro, não não Você não. Tá uma... não fuma beck? Cara, não fumo mais porque... Eu comecei a fumar cigarro porque eu parei de fumar beck. Tá de brinks mano. Caralho. Né? Normalmente é o oposto, né? É, tipo, o médico falou pra mim que... Pra mim, pessoas como eu era melhor não fumar cigarro. Que é, fumar, não simples. fumar beck. Aí eu falei, ah, beleza. Eu fumava duas, três vezes por semana, parei. Aí comecei a fumar cigarro. Agora eu fumo pra caramba, Eu tenho que parar, cara. E vamos começar aqui, então. tá cara. Eu achei que tá da hora, mano. Tá estiloso. É, é uma... é eu, eu já... Tá bonitão, tá, tudo, mano. Tudo, Você é louco. Tudo, tudo, tudo. Ah? Gostei do filtro. Ah, Brazuca. Eu achei numa loja aqui perto. Na. Como é que chama essa loja? Na. Wasabi. Eles vendem os oleiros aqui. Caralho, amor, acho que eu vou comprar então. Compre, eles vendem, eles vendem de seis. De, acho que isso aí são seis litros, não tenho certeza. Hum. Eles têm uns pequenos de 3, de 4. Eu tentei comprar um pequeno, mas eles não tinham, né? Aí eu acabei fazendo com esse aí mesmo. Arrasou? O café, né? A camiseta mais legal, então vou botar a camiseta de do... uma banda legal, pelo menos. Pelo menos. <risos> <risos> Não, não, de... não, obrigado a vocês obrigado. Obrigado você por... Eu tenho vários, obrigado a você falar... E eu tenho o tocador de vinil lá. Então... Essa capa já vale. Meu... companheiro que tirou a foto dela. Que foda. Tá no toco baixo. Aí eu, eu fiz a linha de baixo dela no, no, tecla, no, no piano. A Rupture. É. Sim. Essa aí eu fiz toda no piano. Aí depois a gente foi estruturando e tal junto né, com o meu amigo guitarrista, depois a baixista que é amiga também, grande amiga, se juntou, a gente uhum. a gente continuou fazendo rolê mas ela veio toda no baixo, assim, no piano assim. que é. doido, velho é, mas... Um, ela fala sobre uma tripa de ácido nessa né, música eu escrevi Ai, a letra depois eu de tem que pegar a letra ó, é... letra... oh, tem as letras no, no disco nossa, melhor ainda tem, né? tem dentro, assim meio escuro, mas dá pra, dá pra ver elas vieram... Eu, fiz, eu, fiz, eu uma, uma trip de aço que tava com o celular, comecei a digitar a letra no celular, assim. Caramba, mano. Que uma boa. figura, foi bem engraçado. Né? Pô, é ótimo ficar sabendo de umas coisas assim, quando... De como mano? que é o processo para fazer a música, tá?